E nós abrimos essa edição falando que na tarde de hoje, o ex-presidente da República, Michel Temer, se entregou à Polícia Federal, isso aqui em São Paulo. A juíza Caroline Figueiredo, da 7 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, expediu um mandado de prisão contra o ex-presidente e também do seu sócio e amigo, João Batista Lima Filho, conhecido então como Coronel Lima. A decisão ocorre após o Tribunal Regional...